Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Por Rogério Praga V, parte 2, Senhor, eleva minha alma.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 Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades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 Aquele que teme o Senhor, Ele me instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra.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 Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito.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 Os meus pecados, considero os meus inimigos, pois são muitos, e têm por mim um modo mortal. Guarda minha alma.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 No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e saborearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Paixão de mim e responde, ao meu coração, me ocorre, busquem a minha presença. buscarei pois em a tua presença. Não me esconda Senhor a tua face. Não rejeites ir o teu servo.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 Seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro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 A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como o bezerro.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 Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento. Seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite.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 Ser tu, Senhor, meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que o meu espírito te cante louvores e não se calem. Senhor Deus meu, graças te darei para... Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me, por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa.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 pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem.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 os ocultarás do conflito de línguas bendito seja o senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo uma cidade sitiada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 O Senhor preserva os fiéis. Sejam fortes e que esse revigore o coração de todos vocês que esperam o Senhor.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 o tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transportarem muitas águas, não o atingirão.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 exultem todos vocês que são retos de coração Resultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvado. Louvem o Senhor com o mar. Louvem-o com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo.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 Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livre.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 excedem as minhas forças. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus longos ardo e não há parte sã da minha carne. Estou aflito.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 confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, não me desampares Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te socorrer a mim, Senhor, salvação Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Por imortaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença.